Oi, meu nome é Jonathan e esse é o canal da Casa Rock Hoje eu vou mostrar pra vocês essa capa plástica de trocador como que você pode fazer ela para colocar no seu trocador e você pode adaptar também para outros tipos de trocadores, espumas ou qualquer outro tipo de artesanato que você queira fazer, tá? A gente utiliza ela nesse trocador americano ou no tradicional, que é aquele retinho e ela é uma capa de plástico de PVC de 0,10 de espessura então essa capa aqui ela é utilizada para deixar impermeabilizado o trocador e assim facilita na hora da mamãe fazer a troca do bebê, tá bom? Então aqui ó, ela é a capa plástica e tem esse acabamento todo aqui em viés e as duas fitinhas de setinha aqui para segurar a capinha no trocador, tá? Eu vou mostrar para vocês então como que você vai fazer para para fazer essa capa. Então o que que você Uh, qual que é a técnica que eu utilizar e é tudo mais, tá? Então, já segue no vídeo, se você tem qualquer dúvida A respeito de capa plástica, a respeito de trocador Posta aqui embaixo, aqui nos comentários já Porque eu já estou tô... com muita coisa legal para fazer Só que eu quero a opinião de vocês também Eu quero saber o que, que vocês precisam Então, posta aí embaixo que daí eu vou vendo, vou lendo, eu mesmo vejo E depois a gente segue fazendo outros vídeos bacanas, tá bom? Primeiramente, você vai precisar de o plástico esse plástico você pode encontrar no nosso site também, csrock.com.br E esse plástico aqui, no meu caso, eu vou precisar de 1,20 de plástico por 70 centímetros. Então, 1,20 por 70, tá? Esse plástico você encontra facilmente em loja de armarinho, até em espessuras mais grossas ou mais finas, mas isso aí vai depender muito do que você vai utilizar. Então, se eu preciso de alguma coisa que vai mais abrasão, aí você pode pegar mais grossa. Mas essa daqui, para bebê, eu recomendo ela mesmo, que ela vem com esse papel atrás aqui de proteção e ela é super boa, ela já é uma espessura bem legal, ela não é muito fina e ela já ajuda bastante já no dia a dia da mãe, então ninguém nunca reclamou dessa capa plástica a gente utiliza ela já faz um tempo, já faz mais de 4 anos mais ou menos então, vou costurar só esses dois lados aqui. Eu costuro diretamente com o viés essa capa, por quê? Se eu passar a costura diretamente nela, ela vai ficar uma costura muito frágil. Então, eu sempre faço a costura com o viés, diretamente com o viés, ele já fica com o acabamento perfeito e já deixa ela mais segura também, tá? Então, aqui, ó, legal, ela já tá com o viés aqui, costuradinho. Esse viés, eu utilizo o viés... Da marca Destaque Esse é o um viés de 35mm Branco, tá? Eu uso esse rolo aqui de 50 metros E esse rolo aqui ele é, Eu tenho ele pra vender também no site Se você precisar Mas os armarinhos você encontra também o de 20 metros. É muito fácil de você encontrar esses rolinhos por aí E você pode usar outras marcas também Eu utilizo essa marca porque ela é mais durinha E eu posso utilizar ela Pra passar o viés Eu utilizo esse pezinho aqui esse pezinho, ele é um pezinho de máquina doméstica, você encontra normalmente, mas eu utilizo ele na industrial, tá? Tá com esse papelãozinho aqui que a gente usa muito, então esse daqui ajuda muito. Depois eu falo se vocês quiserem uh, sobre esse papelãozinho aqui. Mas é, é um pezinho que eu utilizo, ele é esse pezinho intercambiável mesmo, esse calcador. E você pode utilizar ele tanto na doméstica quanto na, na industrial. Normalmente o pessoal usa na industrial aquele outro pezinho que é grudado na máquina. Mas esse aqui dá muito certo, porque ó, quando eu puxo ele, ó, o viés está vindo aberto aqui, mas quando eu puxo ele dobra automaticamente meu viés. Ó. E aqui quando a agulha bate, ele vai, já sai dobrado e já sai perfeito o acabamento. Se vocês quiserem, eu estou pensando em disponibilizar ele para vocês também para compra, e porque talvez aí no Brasil todo vocês não encontrem muito facilmente esse pezinho. Tem muita gente que não conhece, mas esse pezinho facilita muito o serviço, tem muita gente que não trabalha com viés porque tem que ficar dobrando na mão e tudo mais. Mas esse pezinho deixa o serviço e o acabamento muito, muito, muito bom. Depois que eu faço essa parte aqui, você precisa simplesmente abrir a sua capa plástica e medir na onde você vai instalar ela. Como que você vai medir? Para medir a sua, a sua capa plástica, você vai precisar, então, no meu caso, eu vou colocar nesse trocador americano, então eu já fiz a medida dela. Lembrando que... Para eu saber quanto de capa plástica eu vou precisar para fazer esse trocador, por exemplo, eu tive que medir. Essa distância, essa, essa, essa essa e essa. Dessa forma, eu encontrei a medida de de 1,18 mais ou menos, e aí eu coloquei mais 2 cm para costura, porque essa costura, quando eu faço essa costura aqui atrás aqui, ó, ele já fica já com esses 2 cm para dentro, a capa plástica passando para dentro, tá? Só lembrando isso. Então como eu vou utilizar essa capa plástica nesse trocador, eu coloco a capa, depois ela está costurada já no meio, eu coloco ela aqui no meu trocador e eu vou vir aqui e vou fazer a marcação. De onde que eu quero os lacinhos? Nesse caso, eu quero que os lacinhos fiquem aqui. Então eu venho aqui e faço um pique aqui e aqui, aqui e aqui embaixo. Como você pode ver, aqui já tem um piquezinho que eu já fiz, tá? E aqui desse outro lado... Já tem uma, o lado que eu já fiz, já a costura. Aqui, então, os laços já estão colocados aqui, ó, certinho aqui. Onde eu fiz o pique, eu já coloquei o laço e aqui o, a fita de cetim, né? E aqui eu posso fazer o laço já, que daí ele vai ficar perfeito, tá bom? O, a fita de cetim que eu utilizo nesse tipo de laço é essa fita de cetim aqui da Progresso. Ela é a fita número 5, tá? E eu corto ela com 25 centímetros cada fita. No final vai dar um laço de 50 centímetros e eu acho que é um laço que fica bom. Tem gente que gosta de utilizar também uh, para fazer o viés, corta e tem a maquininha já na industrial, faz o viés já com o próprio tecido, às vezes, que já está fazendo o trocador. Ou então a fita de cetim já faz de tecido também o laço ao invés de fita de cetim, mas eu sempre corto ele com 25 centímetros, que eu acho que é uma medida bem legal. já. Agora vamos lá para a máquina que eu vou fazer esse outro lado aqui. E já a gente volta já com a finalização só pra mostrar pra vocês como que ficou mesmo. Então aqui você vai precisar... Aqui a gente já fez essa costura aqui do meio. Então a gente vai precisar só colocar aqui o viés no nosso pezinho aqui já de viés. E colocar a capa plástica no meio do pezinho aqui então, tá? Se você não viu esse pezinho ainda e você quiser um vídeo sobre ele, só comenta aí embaixo sobre o vídeo do pezinho. Comenta pezinho aí embaixo que daí depois eu faço um vídeo só sobre esse pezinho, tá? Se você não, nunca viu dele. Então aqui, simplesmente, eu já passei o viés aqui dentro, ele tá aqui dentro. Então quando eu bato a agulha, ela vai puxar o viés. Então, ó lá. Aqui já tá o meu primeiro pique, ó. Então eu vou costurar até ele. Cheguei no pique, coloco aqui a fita de cetim lá dentro. Costuro. Aqui tá o meu próximo pique, então eu vou costurar até chegar nele. Coloco ali a, a fita de cetim e vou embora, tá? Agora é o mesmo, o mesmo jeito até acabar a capa plástica. Então eu vou no próximo pique, até o próximo pique e vou costurando até, até o final da, da capa plástica. Tá? Eu já finalizei ele aqui, então aqui ó, já tá com a fita de cetim passada aí, dado o um nozinho já, como você viu no começo do vídeo E aqui ele fica assim, perfeitinho ó, a fita uma de frente com a outra porque eu coloquei aqui no trocador Aqui ele vai ficar, então, com a capa de tecido por baixo e aqui por cima essa capa plástica que ela vai proteger aqui uh, de fluidos na hora da troca BB, de fluidos <risos> Mas é isso se você gostou desse vídeo, já dá o like aí, dá o joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E se tem qualquer dúvida, se restou qualquer dúvida ou se você tem alguma sugestão de vídeo para colocar aqui no canal Então manda aqui nos comentários, segue a gente nas redes sociais que a gente tem muita coisa legal para mostrar para vocês E entra no nosso site csrock.com.br Tem muita coisa legal para você comprar, se você for mãe e está querendo fazer o seu kit berço Tem o um insumo do artesanato lá também, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau! I'm